E picharam inicialmente com um para que não é, não é condizente com a população. Nem comigo, não aceito, posso aceitar. tenta até fotografia aqui, tirada. Aí depois, feito isso, apareceram essas moças e solidarizando comigo, é nasci, ah, Luiz, se tá eu vou deixar a gente pintar, puxar, pintar aqui, Aí ah, vai por quê? Ah, porque é, é, realmente é vergonhoso. E eu também não vou morar, porque por enquanto, eu, eu devo o um, um respeito ao morador. Simplesmente não entra na minha cabeça como uma manifestação de amor, que é um beijo, seja entre homem e mulher, ou homem e homem, enfim, possa causar tanto ódio entre as pessoas. Quando eu vi os bichos homofóbicos e fascistas, eu achei que tinha que ser uma coisa pensada.